E aí, meu nome é Jonas, estou de volta, só que agora com uma série mais descontraída, um pouco mais solto, daquela burocracia de tutorial, pra... e o nome da série vai chamar Como Tirar Onda Com Seu Chefe Usando. Então agora, começa Como Tirar Onda Com Seu Chefe Usando Photoshop. Bem, Photoshop é um software que muita gente usa, e também tem uns segredinhos. Então, na verdade, esse guia, esse tutorial, vai mostrar como fazer alguns, algumas funções do Photoshop sendo que usando um pouco de atalho ou então os recursos que são um pouco mais escondidos que a maioria dos usuários não está acostumado a fazer. Então, para começar, antes de qualquer coisa, a primeira função que eu vou mostrar é resetar as preferências dele ao iniciar. Né? Então, se você tem um Photoshop que está com algum tipo de problema, dando algum erro nele ou tem uma configuração que você acha estranha e não sabe por que isso está acontecendo a melhor solução é antes de começar o photoshop já dar uma reserva nas preferências dele para fazer isso então quem está no mac vai clicar no shift option command você pode ver na tela ou quem está no pc vai ser ctrl alt shift então clicou nesses três botões, segurou clicou no ícone do photoshop para poder iniciar ele vai começar a abrir o photoshop então se você quiser deletar, aperta sim, se não quiser deletar, aperta aqui não. Então com o Photoshop aberto, a maioria das pessoas acaba indo no menu arquivo, abrir, para poder selecionar um arquivo e finalmente conseguir abrir o arquivo. Mas para quem está acostumado já com o Photoshop, é mais fácil dar simplesmente dois cliques na tela e você vai poder escolher o arquivo para abrir normalmente. Uma coisa também que é um pouco escondida, né? não, não, pelo menos não tem nenhum menu exclusivo para isso, é usando o balde de tinta. Eu posso poder pintar esse fundo aqui, que normalmente é cinza, com qualquer cor. Então eu posso segurar o Shift, clico na tela, ele pinta com a cor que eu quiser. Então eu posso alterar a cor aqui. E como voltar atrás? Simplesmente clica com o botão direito, vai me dar uma opção para poder escolher alguma daquelas cores que já vem prontas né, na interface do, do Photoshop, então eu vou botar aqui como padrão, e pronto, ele voltou aqueles cinhos antigos. A vantagem de estar nesse modo também, é que eu posso pegar qualquer arquivo aqui e puxar para fora da, da aba, então para puxar fora da aba é só puxar, ele vai ficar flutuando, eu posso abrir aqui então, como tem o fundo de novo, eu posso abrir outra imagem, ele vai abrir aqui agora nas abas posso também separar uma da outra simplesmente puxando posso unir de novo as duas nessa aba e posso depois de volta puxar a aba pra cá então eu não preciso ficar indo no menu Arrange toda hora né, ficar reorganizando os arquivos simplesmente puxar para fora da aba então para quem tem a, o costume de usar a opacidade por aqui né, fica dando um scroll aqui e acaba pegando números aleatórios e é mais fácil você usar os teclados né? então com os números do teclado você pode escolher, então cada número representa uma porcentagem e a único ressalva que eu faço é que agora aqui o zero é 100% e dois zeros é zero cento, então se você quiser voltar para 100% é só apertar zero uma vez então eu posso, também, eu posso somar também dois números, então por exemplo se eu digitar 45, ele vai para 45, se eu digitar 83, ele vai para 83, se eu apertar só 8, ele fica com 80%. Então é assim que funciona. Acaba sendo mais rápido e mais prático do que ficar dando scroll na opacidade. Para alternar entre os modos né, de, de cor, eu, o normal também é botar o mouse aqui, clicar no mouse e procurar uma por uma, mas se você que não, não quiser fazer isso, você pode, no, no computador também, pelo teclado, usar o SHIFT MAIS ou SHIFT MENOS ele vai alternando entre os modos. Só para ficar melhor de ver, vou botar uma imagem aqui por cima dessa, também para quem não sabe isso, né? já vai pegando aqui, é só arrastar, então agora eu tenho aqui uma camada em cima da outra. Vou pegar essa camada e com o shift mais ou shift menos eu vou alternando entre os modos. E repara o seguinte, que também existem funções, atalhos específicos para cada modo, ou pelo menos para os principais daqui de dentro. E se você quiser, você pode, por exemplo, usar no Mac vai ser option shift, no PC vai ser alt shift. Se eu botar Alt Shift N, ele vai para normal. Se eu botar D, vai para Power Dodge. Se eu botar para C, vai para Color. E por aí vai. Mas eu acho que isso é menos importante. Então, por enquanto, focar no Shift Mais e Shift Menos. Se você tem várias camadas aqui, vou duplicar rapidinho. Como você pode ver aqui no atalho, eu estou duplicando usando o comando J. Então, se eu tenho várias camadas e preciso esconder algumas delas ou várias delas, eu poderia, por exemplo, clicar em uma delas, segurar o Shift e puxar, é, Sem segurar nada, né? só arrastando o mouse, eu faço elas aparecerem ou faço elas esconderem. Se eu quiser visualizar apenas uma das camadas, que a gente chama de modo de solo, né? como tem um instrumento também para ela ficar independente, ficar sozinha, eu posso segurar o Alt né, ou Option no Mac e quando eu clico com o mouse, só aquela camada fica visível, as outras todas ficam escondidas. Então esse é um jeito fácil e rápido de poder visualizar apenas uma, uma das camadas. Vou jogar essas camadas que eu criei a mais fora Vou manter por enquanto só uma Óbvio que ela tem que estar vista Para poder mostrar outra função Se você tiver com uma camada dessa aqui E for fazer por exemplo um efeito Vou pegar aqui um efeito de Levels Que é um efeito bem simples então tem que aqui os scrolls, você pode correr por aqui, ele aumenta, né, faz a modificação lá na, na foto, e por aí vai, beleza. Mas o que eu queria mostrar é o seguinte, se você fez uma alteração aqui, o comum também é o que? A pessoa cancela, para poder desfazer, e depois abre de novo para poder alterar de novo. Mas não precisa fazer isso também não, se você segurar aqui também Option ou Alt, repara que aqui em cima ele muda de Cancel para Reset. Então, se eu fizer uma modificação aqui, por pior que seja, posso dar o meu reset, ele volta para o inicial e eu, depois eu posso voltar aqui e mexer de novo. Vou adicionar aqui agora um texto. Então, vou pegar aqui um texto normal eu vou digitar aqui uma palavra qualquer. E tem essa vantagem aqui, né, de sem precisar sair do, do texto, eu posso alterar o, a forma. Então, como você pode ver aqui pelo atalho, no Mac é Command Shift, para poder vir proporcional. Sem Shift, ele fica desproporcional. E no PC seria o Ctrl, normal, e Ctrl Shift, para vir proporcional. Então, apliquei aqui. Repara o seguinte agora que eu posso pegar um pedaço da letra, e eu não precisa vir aqui em cima para poder alterar o tamanho dela. Eu posso digitar, clicar CTRL SHIFT no PC ou CMD SHIFT no Mac, e com o ponto e vírgula ou ponto, aliás, com vírgula ou ponto, eu posso diminuir ou aumentar a fonte que está selecionada. Cliquei ali dentro e agora posso movimentar a fonte sem problema. Outra coisa legal também com os paths. Né, então vou pegar aqui a ferramenta, por exemplo, a de linha, ou vou brincar aqui direto com o Pentool. Então, por exemplo, eu vou desenhar aqui um path qualquer. Como se fosse aqui essa seleção aqui de cima, fazendo bem mal feito mesmo, só para poder fazer rapidinho. Então fiz a minha seleção aqui com o meu pentoo Então o recurso também que tem agora, que fica escondido, não é de agora né, mas está escondido, é que com o PF eu posso ter uma PF seleção sem precisar perder muito tempo procurando menu, procurando é, onde converter, ou então tem que entrar no menu de path e por aí vai. Se eu der Ctrl Enter ou Cmd Enter no Mac, ele automaticamente faz esse path virar seleção com a vantagem que ele continua guardando o path lá dentro. Então vou desfazer, vou voltar para o path para poder mostrar outra função. Então com o path selecionado, se eu vir aqui no brush, eu não quero pintar, esse brush não é para pintar, mas aqui dentro, no menu escondido também aqui, eu tenho a opção de fazer o, o PF virar um, um traço, então selecionei o PF, selecionei o pincel, vou dar Shift Enter, ah, tem que estar uma camada normal, só faltou isso, tem que ter uma camada vazia para ele, então eu dei SHIFT ENTER Opa. Selecionou o Path Selecionou o Brush SHIFT ENTER, está lá Ele desenhou, ele pintou na cor que estava selecionado aqui E na espessura que está o Brush Falando de Brush então Se eu quiser aumentar aqui o tamanho do Brush Eu também não preciso vir aqui dentro Para poder aumentar o tamanho do Brush eu posso usando aqui colchete para aumentar ou para diminuir e se eu por acaso der um SHIFT ENTER de novo ele vai pintar de novo com a nova espessura. Falando de brush também, isso também acontece se eu quiser fazer um brush reto, eu posso tentar fazer no olho, é meio impossível, então o macete é. Clico o primeiro ponto, ando com o meu cursor, seguro o shift e clico de novo. Ele vai fazer uma linha reta entre esses dois pontos. Óbvio que se você desenhar os dois pontos tortos, um em relação ao outro, ele vai fazer a linha torta. Para isso, você pode habilitar as réguas e botar uma guia. Então a guia vai te ajudar a fazer ele reto. Tá lá. nessa essa camada fora jogar a guia fora também falando de seleção então aqui eu fiz uma seleção e repara o seguinte, a maioria também faz isso né? eu vejo isso muito, muito, muita gente fazendo, que é o seguinte, fiz a seleção, a seleção ficou errada a pessoa cancela a seleção e faz de novo até ficar certo né? isso também não faz sentido o mais prático é. Em você de desenhar a seleção, você pode segurar shift para ela ficar proporcional ou e ou espaço para poder andar com a seleção. Então, por exemplo, se eu quiser pegar esse barco aqui, eu posso começar a desenhar a seleção em qualquer lugar com o espaço, eu posso mover a seleção e poder ela entrar no pedaço que eu quero e depois se eu precisar redimensionar, é só soltar o espaço e eu posso continuar redesenhando a minha seleção, seja o que proporcional ou não. Se por casa do seleção, mesmo depois de pronto ficar na posição errada, não digo tamanho, digo posição, eu posso com as setas movimentar ele. Então com as setas eu, normais eu mexo um pixel por vez, e o macete, se eu segurar o shift ele vai dez pixels por vez. Detalhe aqui no brush, que eu deixei passar. Se você quer fazer o brush em linha, mas quiser ele pontilhado, tá? é só abrir a painel, o painel de brush e alterar aqui o espaçamento. Né? Então o espaçamento padrão dele é 25%, dá essa linha contínua. Se você por acaso aumentar aqui, digamos 150, 160... Se você fizer a mesma coisa, ele vai pontilhar para você. Só para não deixar passar isso. Isso aqui que eu fiz também, para quem não, nunca passou por isso, nunca descobriu, é o tab. Né? Então eu posso dar tab para poder esconder tudo, posso dar shift tab para esconder tudo, menos a barra de ferramenta. Também com F. Ele pode alterar entre os modos de visualização, então tela cheia, tela cheia sem, sem menu e tela cheia normal, depois de novo. O zoom também é padrão, então eu tenho aqui a ferramenta de zoom, eu posso clicar para aumentar e se segurar o option ou alt ele diminui, tem os botões aqui em cima, mas o, o mais legal é o seguinte, se eu clicar duas vezes em cima do zoom aqui, ele põe na opção de 100%, se eu der comand mais, de menos, ele também altera o nível de zoom. Se eu der de zero, ele põe para caber na tela. Se eu botar em comando alt zero, ele põe 100%. Se eu pegar esse meu efeito aqui tosco que eu fiz com as bordas, com, a, com os brushes, e usar o efeito aqui, esses efeitos, eu posso. Também trabalhar com ele de um jeito mais prático, por exemplo, com a seta, com a seta cinza, né, a seta preta. Da mesma forma que ele move aqui os objetos pelo Photoshop, se eu tiver aqui na ferramenta de sombra e tiver com a sombra aqui habilitada, eu posso movimentar a sombra na tela sem precisar ficar dando scroll aqui nos itens um por um, né, alterando todos os itens individualmente. Então eu posso fazer isso com a sombra, posso fazer isso com o um pattern se eu precisar também com o um pattern. É só clicar no item que você quer mexer. Nem todos vão ter essa opção, mas a maioria deles tem. Então acaba que também facilita muito na hora de fazer, na hora de fazer o trabalho. E pode dar um, uma bolada no teu chefe. E agora, só para terminar. Estou <coughs> aqui com três imagens abertas. como então, você pode ver tem três imagens abertas então aqui no photoshop ele te dá a opção de fechar um arquivo por vez ou fechar todos os arquivos de uma vez só mas não me pergunte porque mas tem essa frescurinha. então se eu apertar o option junto com e clicar aqui no, no close, né, no fechar ele vai fazer a mesma coisa que o close all, então se eu vier no file close segurando o command Segurando o Option ou Alt no PC, ele vai fechar todos os arquivos de uma vez só. Ou então, se você quiser fazer direto isso, só fazer Ctrl Alt W no PC ou Command Option W no Mac. Ele fecha todas as imagens. Se tiver alguma imagem para salvar, ele vai perguntar se quer salvar antes de fechar. Mas é isso aí. Então eu sugiro que depois você me conte se você conseguiu tirar onda com o seu chefe o que, que ele comentou, se você aprendeu alguma coisa de bom com esses atalhos, se você também conhece algum atalho novo, pode falar, vai ficar nos comentários, e assim a gente vai aprendendo. É isso aí, até a próxima, obrigado.